pessoal, vocês estão bom? Espero que sim espero que esteja escapando que eu oferece mais um vlog olha aqui, ó. vou começar com essa cena aqui ó. as crianças ajudando a Tia Alice a organizar o um projeto ó. certo? eu vou fazer a filmagem aqui da casa nova de referência, certo? tá mó bagunça aqui, então vou mostrar pra vocês porque faz parte mas a casa é muito bonita, olha isso olha isso aqui, olha isso aqui pra gente com nossos livros né? estamos organizando tudo Tá muita bagunça ainda porque, vou te falar, é muita sala de aula pra montar pras crianças e a gente tá fazendo tudo ficar novinho. Olha isso aqui. Hã? Ó. Tá tudo nesse clima aqui, ó. esse aqui. Essa aqui é a sala dos pequenininhos. Vou sair porque o som tá ligado. Senão corta, né, o vídeo. Mas aqui, ó. livro com tudo que você vai... Tem alguém carregando tá o livro. Manda um abraço aí ele é uma frase galera. Tamo então, junto, mano. Ah, o não ali que a gente tá organizando. Aqui tem outra sala, ó. Vou mostrar pra vocês. Um, rapaz, tá dando trabalho. A gente vai instalar uns brinquedos que a gente ganhou também. Estamos tá esperando o Luciano vir para cá que ele vai instalar esse brinquedo aqui. Olha o aqui, ó. Trabalhando montando as caixas. Essas caixas aqui, todo vez que a gente lava na outra sala, dava medo de alguém bater a cabeça. Né? Agora aqui, como a sala é grande, não vai ter mais esse problema, pessoal. Vai ficar mais alto agora. Também. Vai ficar mais alto, né, Nuri? Isso. O Nori é o cara que faz isso aqui, gente. Pode seguir. Né? Entre outras coisas, né? Mestre de capoeira, educador monstro, né? Olha eu promovendo você, Nuri? A mestre. Você gosta <risos> que fala mestre, né? <risos> esse aqui, ó. Olha peguei, seu óleo. A tia tá responsável da cozinha. Vamos mandar um abraço aí, tia, pra todo mundo. Um abraço aí pra todo mundo, tia. Vai, oh, vai fazer que nem meu pai, que meu pai falou, eu não conheço ninguém na internet. Vou mandar um abraço pra ele. Manda um abraço pra todo mundo. Claro, vale, tia, daqui a pouco tá saindo a comidinha Sim, fresquinha, tá né? Que é comida, que é qualidade lá, que a gente tem aquele balanço que a gente tem aqui no interferência, beleza? Aqui tá os brinquedos que a gente vai montar. A gente vai ter uma aula de brinquedos também. Que é aquela folguinha da criança, você está estudando. Olha o nosso painel principal que tá aqui. Desde o começo, né? 18 anos atrás, nós fizemos. O, o, nós, nós fizemos. Eu não sei fazer isso aqui, mas. Quem fez isso aqui foi o Nolia. Né? Certo? Fez de presente pra gente. 18 anos atrás, hein? Não tinha. Comecinho da onde? Comecinho do projeto. Vai ter essa área verde aqui, ó. Essa área verde aqui a gente tá organizando tudo, tá vendo? Ó? Mas vai ter uma área verde, aonde nunca teve uma área verde. A gente precisava desse espaço verde. E aqui tá a parte mais bonita, ó. A Rose e a Ana organizando o livro, deixando tudo bonitão. Eita! Vai ser é uma biblioteca maravilhosa. Vai, Com certeza. Vai ser uma biblioteca maravilhosa. Tá? E ó, eu postei um vídeo, pessoal. Eu sei que vocês do YouTube não tem nada a ver. Mas vocês sabem que eu sou meio ziquinha, né? Eu postei um vídeo no Instagram, pessoal, lavando lá embaixo. Que lá embaixo vai ser a parte de esporte. Judô. Muay thai, capoeira, vai ser lá embaixo também, o bazar, né, de interferência. Esse projeto fica aqui no Capão Redondo, né, no Jardim Comercial. E eu postei no Instagram, ali, o pessoal limpando, mandaram a imagem pra mim daqui, limpando, tal. Tá? E aí um otário comentou, sempre tem um otário pra comentar, já bloqueei ele, já restringido o canal, já era. Mas falou assim, é, o patrão filmando e o pessoal trabalhando. Nem fui eu que filmei. Quem filmou aquilo, Liana? Lavando lá embaixo. Foi, a Ju. a Ju, né? A, Ju. a Ju que filmou E o otário nem sabia que quem tava lavando ali Era minha mãe, inclusive Tem 70 anos de idade Então, tem muita gente na internet que tem muito palpite, né? Que nem esse cara esse otário Vem pra cá um dia, em vez de ser criticar Vem aqui ajudar a lavar, né? Quem sabe muda a aura dele, a energia dele, né? E ele passa a ser uma pessoa melhor, né? Vai saber que... Às vezes acontece um milagre, né? Eu não tenho religião, não Mas vai que tem um milagre acontecendo aí então, esse tipo de babaca eu vou bloquear na hora, já vai ficar sem conteúdo. Tá no canal errado, vai pras redes bolsonarista que aqui não dá, não dá pra você ficar não, tá bom? Mas é isso, ó, eu queria agradecer o pessoal do apoia que tem fortalecido, porque a cada dia, mano, que a gente cresce um grauzinho aqui, organizando, arrumando tudo, a cada dia é por causa do pessoal do apoia também que tá com nós. Fora os parceiros, né, que estão aqui na ONG, mas a gente não é tão forte em parceria esse ano, a gente vai ter que cavar essas parcerias porque o Societê é o último ano do Societê aqui na ONG, né? O nosso maior parceiro, então a gente vai ter que ir atrás tal, de, de empresa, de algumas coisas para ver se a gente consegue manter o projeto esse ano inteiro, né? Esse ano é, é um ano difícil para nós, de mudança, então assim, o apoio de vocês tem sido fundamental. Todo mundo que está no apoio, se aí, barra interferência, é, se não fosse vocês, cara, a gente está muito desanimado. Mas a gente conseguiu uma casa nova, conseguiu para um espaço bonito, Quero dividir passo a passo isso com vocês, né, mostrando. E só vou desligar porque eu vou comer uma carne que tá cozinhando ali, tá bom? Um beijão pra todos vocês e, ó, assim que a gente tiver trabalhado mais aqui, terminado tudo, eu volto a postar pra vocês. A parte lá de baixo tá arrumando também, é o bazar. Então, assim que tiver organizado e a parte de esportes, eu posto aqui pra vocês também, tá bom? Eu sei que muita gente que acompanha o canal também tem vontade de fazer um projeto, tem vontade de organizar, né? E, de repente, isso aqui serve de inspiração, né? Estamos aí, ó, com todas as dificuldades possíveis, mas estamos aí para abrir de novo, o interferência referência esse ano, tá bom? Um grande abraço para vocês, pessoal.